Oi, gente! Olá, Michele, boa tarde! Michele Bernier. Oi, Gustavo. Nós estamos aqui no lugar mega especial, justamente para falar sobre o que o portal Stargate tem a ver com a conexão Gaia. E para isso, nós estamos no Vila Ventura Eco Resort para apresentar para vocês como é que vai ser, como é que é o ambiente aqui e o Gustavo vai nos ajudar. Com certeza. Sejam Enqu muito bem-vindos. Né? <risos> Enquanto isso, o pessoal tá chegando. Nós já temos. Olha, já ganhamos um like. E para essa live, para esse ao vivo chegar para mais pessoas, vocês sabem, né, gente? Precisamos do like de vocês para que a gente para que essa live chegue para mais pessoas. Então, para quem vai estar com a gente na Conexão Gaia, esse aqui é o lugar, no Rio Grande do Sul. Envia a mão. E o Eco Resort Vila Ventura, ele tem toda uma estrutura de ambientes multifuncionais, né, Gustavo? Com certeza, é isso. E uma área de, de natureza muito preservada. Então, aqui é o lugar ideal para a Conexão Gaia. E o Gustavo vai nos ajudar a fazer essa visita. Vai contar pra gente um pouquinho da história do Vila Aventura. E aí, lá no final, a gente vai contar para vocês o que é que o portal Stargate tem a ver com a Conexão Gaia. Ok? Ok, será um prazer apresentar para vocês. O Vila Aventura, na verdade, em dois, na, época, na década de 90, ele é um empreendimento somente familiar. O seu Samuel da Silveira, ele comprou aqui para trazer os pais deles de Canguçu, Pelotas. Uh, e nos anos 2000, quando eles vieram a falecer, ele teve que tomar uma, uma atitude, assim, ele teve o melhor, a melhor ideia possível. Ele resolveu treinar isso aqui no empreendimento de turismo, pela proximidade com o aeroporto de Porto Alegre ali também, no foco mais empresarial e depois tornou também para hospedagens. E aqui então vai acontecer a Conexão Gaia. E nós vamos agora conhecer um pouquinho mais. Enquanto a gente vai conhecendo aqui o local, o Samuel vai. Desculpa. Gustavo. O Gustavo, o seu Samuel, é o dono do, do Vila Aventura. Mas o Gustavo vai nos contar mais sobre essa história. E aí nós vamos conhecer os ambientes aqui. Ok? Quem que tá chegando aqui? Andréia! Oi! Oh, beijo, Andréia! Fica em Viamão, no Rio Grande do Sul. Para quem quiser estar com a gente na Conexão Gaia, vai ser nos dias 3, 4 e 5 de abril, aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acessar conexongaia.com.br. Ainda tem inscrição, pode fazer essa inscrição, que as inscrições estão abertas. E se você tiver qualquer problema com a sua inscrição, por favor, entre em contato direto com o WhatsApp, que vai estar lá no, no site, porque... Quando a gente tem muitos acessos, o site, às vezes, cai a opção de fazer inscrição. Então, se você tiver qualquer dificuldade, é só entrar em contato direto comigo. Além da gente conversar, eu vou ajudar vocês a fazer a inscrição, ok? Vamos lá, Perfeito. então, fazer esse tour, Gustavo. Vamos embora. <risos> Vamos, vou aqui. virar a câmera aqui para vocês conhecerem um pouquinho do Vila Aventura. Olha a Zilda, querida... Campo Grande, Mato Grosso do Sul, beijo para Mato Grosso! Queridos, olha só, já tem gente entrando já no site, do pessoal do Rio de Janeiro já visitando, gratidão. Vamos lá então conhecer um Vamos pouquinho desse espaço. Beleza. Vamos lá Gustavo. Pessoal, aqui fica então a recepção principal de entrada do hotel. Esse prédio foi inaugurado com a vida da seleção do Equador em 2014. Até então a gente concentrava os hospedagem somente na pousada, que a gente vai conhecer um pouco mais abaixo então aqui é a recepção principal a de recepcionistas né? e aqui nós temos 51 apartamentos e aqui Você é onde pede. a gente vai ficar né Gustavo? aqui é o módulo onde nós, vocês irão ficar assim olha só que é ambiente móvel. amplo gostoso essa aqui é a parte é o salão principal no né início, o lobby de entrada né isso olha só isso é apenas um dos ambientes viu, pessoal olha só Olha que bacana, aqui também tem outra, uma cafeteria aqui para quem quiser é, usufruir do espaço. E agora é por aqui, Gustavo? Ah, pode ser por aqui, conheceremos agora um apartamento desse módulo, onde são 51, como eu falei. Até então a hospedagem era concentrada somente na pousada, agora a esquerda eu vou mostrar para vocês, para abrir essa rádio, e dá um pouco da área verde, que é hotel. Tá naquelas sacadas ao fundo, a gente vai chegar e a pousada. Ah, que legal. Tá, então aqui é onde nós vamos ficar, isso? Isso mesmo, aham. vou mostrar um apartamento aqui que já tá prontinho pra visitação. Isso. Qual é o apartamento que a gente vai visitar? Vamos Qual o número? O apartamento 233, ele tem uma curiosidade ah. específica, ele é conhecido como um o apartamento dos jogadores. Uma que das legal. vezes que a seleção brasileira esteve aqui, a gente fez um cartazinho para o Neymar deixar sua assinatura, então o Neymar foi o primeiro a assinar e depois outros quatro ou cinco jogadores assinaram também por conta, né? Por exemplo, deles o Jeromel do Grêmio, a, o, o Flamengo também que o pessoal assinou, alguns atacantes do São Lourenço, Aqui nesse, no Eco Resort Vila Aventura acontece muitos eventos aqui Muitos encontros e hospedagens de, de Porque ele comporta além de uma grande quantidade de quartos Olha só o tamanho, né, né pessoal? E além de uma concentração de bastante quartos Tem muitas áreas Isso. Ó, vamos lá então conhecer é, mim, então, 233. Vamos lá Conheceu 233. É muito grande, ó. Chegamos no quarto. Aqui é o nosso apartamento. O grupo vai ficar reunido aqui, né? Isso, um esse aqui é o de casal, né? Esse e é que tá de... formatado como casal, separa essas câmeras, elas fiquem solteiras. Né? Ah, legal. Então nós podemos colocar até três pessoas, tem uma bicama adicional. Como eu comentei, a Legal. parede bem autografada já. Né? A primeira assinatura foi a do Neymar. Olha só. <risos> e a sacada do apartamento tem essa bela vista. Para quem gosta, olha. Cadê a assinatura dele? Ó, aqui. A do Neymar, essa do meio aqui. Aqui. Ó. Quem é fã de futebol. Graças, Vila Ventura, por, por sua Especialidade, aqui é Hospitalidade. Uma, um... Isso, hospitalidade. Se é algum espanhol. E essa linda sacada também, Ó, né? Os quartos. Uau, é, gente! vista pro lago, contato com a natureza. Eu sempre digo que é o nosso grande diferencial, né? Normalmente o pessoal procura eventos corporativos, mas prédio, prédio. E aqui o nosso grande diferencial realmente, é realmente essa natureza linda e exuberante. O que, que é essa sacada? Eu acho que eu vou querer ficar no quarto do Neymar. É. <risos> Tem o 237 também aqui, que é para o final do corredor. Então. Ai, queridos, olha só. Deixa eu dar um oi aqui. Vocês viram, gente, que coisa linda esse lugar aqui. E, ó, eu vou virar agora aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então a gente está preparando tudo com muito cuidado, muita dedicação, muito amor especialmente para vocês. E eu vim aqui hoje fazer uma reunião com o Gustavo e alinhar os últimos preparativos para a gente estar tá aqui nos dias 3, 4 e 5 de abril. Verdade. Será um prazer receber todos vocês. A gente e... com a presença de cada um. Isso aí. E eu acredito que o Gustavo também vai estar com a gente, viu, com gente? Com certeza, já. Dei me convidando, <risos> já. Então, vocês vão conhecer ele pessoalmente é, no dia do evento. E vamos continuar com o nosso tour, porque tem muitas coisas para gente, a gente conhecer. Olha, Joyce Falcato! Beijo, Joyce. A Joyce também vai estar aqui com a gente é, na, no, é legal. na Conexão Gaia. É, viu só, Joyce? Já está conhecendo o que, que espera por você aqui. Vamos lá então, vou virar de novo aqui a câmera. Bom, vamos indo assim, que aí você, o pessoal vai Olá. conhecendo. Hoje eu vim de surpresa, então a gente tá mais ou menos sem câmera, né? <risos> Porque foi no, impre... foi no improviso. Hoje de manhã eu conversei com o Gustavo. E aí o Gustavo disse, não, hoje dá pra vir. E aí eu digo, ah, tá, então... então vamos, vamos. É. Vocês sabem que... É, a gente precisa, no momento que surge as oportunidades, se tiver, a ops, a, a, se puder estar presente, a gente está. Verdade. Lá, então. E aí assim a gente alinha tudo com muito mais carinho também, atenção, né, aos detalhes, não deixar nada passar. Isso aí. Olha só que lindo a gente. Olha isso aqui é escada, é uma é. escada panorâmica. Muito legal aqui o lugar. Vamos lá então, agora conhecer mais um pouquinho, quem é que está chegando? Carlos? Uh... Ca quero, quero, quero, quero, salve, beijo no coração, seja muito bem-vindo, <risos> estou muito... me soltando aos poucos aqui, queria pedir desculpa pela minha timidez, mas vamos lá. Gente, <risos> ele é disse que ele é, ele é tímido viu, <risos> imagina se ele não fosse. <risos> Não, sabe que eu vou te contar um segredo, eu também sou. É mesmo? É, mas com o tempo assim a gente vai se soltando, né, o assunto. Aham. Qualquer dúvida que vocês tenham também, se quiserem questionar aí, é melhor que questionem agora Isso. que daí me surge alguma coisa que eu possa não lembrar de comentar, então Isso, fiquem à vontade. Boa. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Ai, ai, passa muito rápido. passa aqui, tem uma voltar Pena que... que. Eu moro no Recife, não. Mas não tem problema, não pode vir, pode vir. Pode, mesmo do Recife você pode vir, de todos os lugares do Brasil. Inclusive, tem gente que vem de fora do Brasil. E o pessoal está se organizando para vir. E faltam poucos dias, né, gente? Faltam apenas. Quantos dias, é, Gustavo? Se é para o dia 5, nós estamos no dia 10, faltam 20 dias, 25 20. dias. 25 dias. <risos> gente, está muito perto. Você sabe que uh, eu já contei para as pessoas que... Uh, as pessoas que acompanham o canal sabem como é que a gente chegou aqui no Vila Aventura para fazer a Conexão Gaia. Uhum. Nunca imaginávamos que nós iríamos estar aqui hoje, mas a pedido muito dos seguidores do canal SOS por Gaia, por ter um encontro, por, Mas, pela necessidade de cursos, de enfim. apresentar para vocês também. Ah, legal. Aqui nós temos uma sede do Onispa. Vamos lá, né? vamos Na virar aqui para vocês verem. A nossa sede Ó, do Onispa, ela fica à disposição para massagens, terapias, já pré-agendadas, caso queiram, né? Uh, e é mostrar. maravilhoso, é maravilhoso o espaço aqui. Está fechado? Não, acho que deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês abrir. Vamos ver esse pessoal. Tá fechado, as meninas devem de folga hoje. Trabalharam bastante nesse final de semana, né? Mas aqui fica disponível, pra, tem spa detox, tem massagens, terapias, relaxamento... Eu acho né? que é porque é durante a semana, ou talvez é porque o não mais o foco final tem... de semana, é, né? É. Hoje, de repente, eles pegaram de folga mesmo. Isso. Eu... Isso. Eu vi que tem algumas pessoas... Alguém que perguntou sobre as câmaras. É, eu vou passar essa informação para vocês depois e o Marcel vai estar com a gente. Também na Conexão Gaia Aqui nós estamos chegando Olha no nosso só. restaurante principal Onde ocorrerão a maior parte das refeições Café da manhã, almoço, jantar Esse restaurante ele tem capacidade Para em torno de até 320 pessoas Olha só, gente Aqui nós faremos As refeições Da Conexão Gaia Olha que lindo Tudo no meio da natureza o restaurante é maravilhoso mesmo Silvana é. <risos> uau tudo aqui é maravilhoso, vocês vão ver tudo aqui é maravilhoso olha só tem um espaço muito amplo e aqui tem todos os cardápios de alimentação né Isso, Gustavo? a gente vai separar também um cantinho especial para o grupo da Conexão Gaia dentro do salão Olha. Então, ficar todos próximos né? a gente separa as mesas com as plaquinhas para vocês então Sim. vai ficar tudo separadinho as Conexão Gaia que legal, que legal. O que mais que a gente tem aqui para aqui mostrar frente, pessoal? Vamos mostrar ali na sequência o nosso todo, que mostra mais a vista panorâmica do hotel. Daí. Olha, vamos, Olha, a vamos, vamos, vamos. Perfeito. Vamos lá então, seguindo. Nossa, o um anexo, né? Ó, aqui é mais aqui um anexo. Uma recepção, algum momento diferenciado. Que legal, gente, é muito lindo. Já vi que tem uma outra área lá atrás. E aqui tem mais um espaço. Aqui nós temos a esquerda, o centro de convenções, que a gente chama o Tomo Branco, né? Uh -huh. Aham. São os maiores portes, o maior porte. Sim. É, dentro da TIM, com 800 pessoas. Aqui que legal. É uma festa do clube, também já, já fizeram aqui. Uma amarete. Como Aham. eu falo para vocês, é o todo branco espaço e daí ele mostra bem a vista externa do hotel. Espero que vocês se encantem. Olha só, vocês lembram quando a gente faz os vídeos? Tem algumas imagens que eu peguei. Olha só que lindo! Olha que lindo que é essa vista. Do do Vila Aventura Ali à direita a gente pode ver a academia Fica à disposição também Aquela salinha ah, sim. Com a vista direto para a piscina Muitas, muitas atividades E quem quiser uh, já estar na sexta-feira A partir das 14 horas Já pode fazer o check-in Aproveitar as instalações Porque as, as atividades da Conexão Gaia Vão começar Deixa eu virar agora aqui as atividades da Conexão Gaia vão começar a partir das 19 horas. Então, tudo isso aqui vocês podem aproveitar. Yes. É, ficaremos imersos então até o dia 5 sendo que no dia 5 nós faremos um pré out às 12 horas que é o horário que o, que o hotel pede para fazer a liberação dos quartos, Isso. mas nós teremos uma programação livre até às 18 horas a estrutura então, tem... ficará à disposição então venham preparados, roupa de banho tudo aquilo necessário para relaxar até o final da tarde também Boa. se não quiserem relaxar tem pista de arvorismo paredão de escalada <risos> Tem a própria pista de caminhada, né, que é bem no meio da natureza também a pista de caminhada. Então o um momento de conexão com a natureza vai permanecer mesmo domingo à tarde que bacana. E foi bom você falar sobre as roupas. E aí eu já vou falar mais um outro recado que eu tenho para vocês. Para quem já se inscreveu na Conexão Gaia, amanhã nós vamos criar o grupo que vai estar conosco, o grupo do WhatsApp que vai de todas as pessoas que vão estar aqui com a gente, para nós afinarmos as informações. Legal. Então, principalmente a questão da roupa, né, gente, que nós precisamos. É, roupas claras confortáveis não precisa de nada de é, nada de muito como é que se diz frufru -fru, vamos dizer assim é tudo roupas confortáveis roupas claras nós temos surpresas para vocês tênis chinelo e roupa de banho que tanto faz a piscina a gruta? a gruta? Não, a gruta é por não. último. Ah, então. <risos> a, gruta, a gruta é por último. A gruta, a gruta é a especial. Do bolo. É a cereja do bolo, é. porque é ali que nós vamos falar sobre ah, bom. as informações Legal. do portal Stargate. Então vamos lá. Vou virar aqui para vocês continuarem assistindo. O... A Eva, quero ver a gruta. Ah, vou ah, mostrar a gruta. Curiosa, mas é. a gruta vai ser por último, porque eu tenho. Tenho surpresa para falar sobre a gruta. Vamos lá, eu vou virar aqui a câmera só para vocês. Olha só. Esse sentirem... aqui é o nosso quiosque que fica ao lado da piscina. O, que né? que é? o quiosque normalmente ele é alugado para jantares exclusivos, uh, jantares personalizados, por exemplo, coquetel, comida de boteco, o próprio que churrasco que é um atrativo aqui do Rio Grande do Sul, né, que não passa despercebido. Né? Então, o quiosque ele fica à disposição para aluguel. Né? Legal. E daí no, nos dias comuns, de semana tem os vestiários que o pessoal pode estar ocupando aqui também. Legal. A gente pode conhecer aqui dentro a estrutura para vocês darem uma olhadinha. Vamos conhecer, vamos conhecer tudo aqui do Vila Aventura. Para quem não vai estar aqui com a gente, já aproveitem e já conheçam o Vila Aventura para quando vocês quiserem uma estar aqui numa né? outra oportunidade, vocês estarão conosco. Deixa eu só. Lugar aqui, me ajuda aqui, Gustavo. Isso, pega aqui para mim, isso, só um instantinho, gente, que eu só tô conectando aqui, isso, Foi. valeu, muito obrigada. nada. Vamos lá, olha só a estrutura. Então, aqui, ó, a parte interna do nosso quiosque, aqui normalmente a gente monta a pista de buffet desse lado e o outro lado, quando tem uma lareira uhum. ali, é mais aconchegante para formatar, ah, um formato alimentação, formato uh, comidinha de boteco, esse final de semana a gente fez um bate-papo relacionado ao Dia das Mulheres. Ah, eu vi, assisti. Tivemos um bate-papo aqui nesse ambiente, só com mulheres empreendedoras, empoderadas, mostrando suas trajetórias de sucesso. Então fizeram teve Bartes, teve por aqui. Teve sorteio. Teve sorteio. Eu vi, viu só. Eu coloquei nos stories, gente. Aham, eu coloco tudo. Olha só que linda. agora. Olha só o que que é essa piscina. Essa aqui é a nossa piscina externa. Aqui na piscina externa, na década de 90, ali quando era sítio da família, era um lago, né? Então era um lago e ali no prédio vermelho, onde a gente vai passar, ali também tinha um teatrinho da família. Vou mostrar pra vocês a sala Tarumã. Ah, que legal! Vamos por aqui. Quarta Eva! Eva em Perdedora, viu só? É. É. Viu que legal? Vamos lá. Aqui é a área da piscina, tem também a Ali área da o... piscina infantil. Isso. Não, essa aqui é não, não é infantil. É grande também. Ah, é grande também. Essa é, é funda também. Olha! Aqui então, ela vai afundando gradativamente Normalmente Olha as criancinhas só. elas passam Isso. aqui na beira da piscina porque aqui é rasinho Isso. e ela vai afundando conforme a profundidade mesmo. Conforme entra, dela, Que legal, né? que legal. Então é um projeto de prainha. Isso aí. O Miguel já aproveitou bastante aqui. O ah, um menorzinho. Aham. Uh -huh. uh -huh. Ele um aninho, ele já uh -huh. veio visitar o Vila Aventura. Ah, que legal. Muito bacana. Aqui nós temos o bar da piscina, onde ele no domingo à tarde uh -huh. também vocês vão ter disponível lanches bebidas. Que bacana. Né? Olha só, tem um bar junto com a piscina. Então, Nossa, um... piscina. e olha só o que, que tem aqui nessa piscina uma fonte linda fonte, e na programação da Conexão Gaia, vamos virar aqui agora de novo, na programação da Conexão Gaia nós teremos muitas atividades, principalmente a primeira delas que a gente vai é, fazer com vocês é um luau que depois o Gustavo vai nos apresentar, o local onde a gente vai aguardar vocês com uma fogueira sagrada fogueira. e o luau muito especial com muitos elementos surpresas vai claro. ser vai começar assim olha Adulho. já já dando é, aqui, aqui? É, isso. já dando um já relaxando desbloqueando colocando tudo no fogo indo embora aquelas energias que a gente precisa deixar ir e conectando com a natureza né gente nos é quatro bom, gente. elementos o um ponto só. onde eu pensei para a fogueira é. seria justamente esse a esquerda, aqui onde a gente tem um gramado aberto. Vamos olhar aqui então onde é que vai ser. Aqui dá para mostrar também o um redário, para um momento oh. mais relax, de relaxamento. Paredão de escalada para quem quiser fazer uma aventura. Oh. Nós temos o paredão de escalada também. E aqui a esquerda onde eu projetaria a fogueira. Vamos dar grupo. uma olhada aqui. Claro, claro, luau à noite. Aham. Eu particularmente prefiro a iluminação do Vila justamente à noite. Perfeito. Eu acho que ele é bonito de dia, mas ele consegue se superar na parte da noite pela iluminação. Eu, eu percebi. Sim. Por conta da iluminação. Lindo, é. lindo. Então aqui, Gustavo, que vai Isso, ser a fogueira? Isso aqui seria a minha sugestão para fogueira. Legal. Até porque a gente tem esse gramado aqui não prejudicando Perfeito. a mãe natureza. A gente tem Perfeito. esse gramado. Uh, tem esse, com esse espaço piso, né? aqui com piso para poder fazer a fogueira. Exato. Tem um acho... ponto ali também. Tem qualquer Perfeito. um desses dois aqui são a minha sugestão. Acho que até aquele ali, ó, que é o é que tenha contato, tenha contato com a natureza e não prejudica o, isso o chão aí. também, né? isso não, não prejudica, não queima isso, o solo, exatamente. né? Olha só, gente, aqui então nós faremos a fogueira, faremos a nossa roda <risos> onde nós vamos estar aguardando vocês. É muito lindo! Deixa eu virar, olha só! É um ambiente maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês aqui com mais, é, vamos chegar mais pertinho ali da paredão. do paredão para vocês. O início da pista de caminhada. Tu e de fazer? sim. Podemos fazer? Olha aí, e, ó. ó. o pessoal vai gostar. Olha aí, olha só as a propostas. Nossa de, a nossa pista de caminhada, ela tem um circuito de 1.200 metros mas aqui no início não, não mostra o quanto a gente vai ficar próximo da natureza porque ela é bem arbo né bem no meio Sim. do verde. Então vale Sim. a pena. Vamos fazer Olha só vamos vamos incluir na programação. Olha só essa aqui, esse é o paredão de escalada. É o paredão de depois escalada. Depois do paredão de escalada, a gente tem o circuito de arborismo, o ponto 1, que acaba com uma tirolesa de 30 metros de altura. E depois temos o circuito 2, os dois juntos são considerados o segundo maior arborismo do Brasil. Que bacana! No né? segundo módulo, agora a gente está numa manutenção preventiva, então a gente acaba usando, por enquanto, só o primeiro módulo dele. E aqui começa a pista, que vai... Ali, não, ali começa digo, a pista de caminhada. Aqui é pra fazer, caminhada né? Aqui, na verdade, começa a pista de caminhada ah, ali em frente. Aqui começa. Tá, entendi. Ali em frente, aqui é uma lomba pro carrinho de lomba. Aqui ah, normalmente a gente tem Lombas Racing, né? Então, carrinho de legal. lomba ou do hotel aqui parece uma limousine, perto do que a gente fazia quando era criança. Né? <risos> que era só mamadeira <risos> né? polimã. Isso, que não, legal. Daí, aqui, o daqui, gente, olha só. Caminhinha já reportamos a nossa infância, né? Já começando Isso. a tratar a criança interior. É então aqui a tirolesa, olha ali, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar Isso, aqui, aqui, aqui nós o pessoal. Temos todo o circuito de arborismo com as atividades oh. aéreas, né? Olha que Chegando bacana, mais próximo, gente. Tivermos postes ele consegue visualizar melhor. Ela já começa aqui. aqui né? ah. Passando para a de escalada ali, ó. Que legal. Cada poste oh. desse de um poste ao outro é uma, ó, um circuito diferente. Vocês uma... conseguem visualizar, gente? Porque depois do paredão, aqui tem um caminho, ó. Indo, aí depois tem uma um outro caminho só com Isso. Vamos lá, A vamos mais para Uau, que show! Uma pra cima. É demais. Também, pras Vem para conexão Gaia! É muito bom, gente, isso aqui é demais. Que nem eu digo assim, a gente vai ter um número é, não muito grande de pessoas, porque é para a gente poder proporcionar a melhor experiência para vocês. E o ambiente é fantástico, olha só. A continuação nosso circuito aqui, de arborismo. Aqui, o circuito de arborismo. Vamos lá, ó, aqui, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que aqui vai ficar legal de mostrar. Ó, aqui o circuito. Pega mais uma parte lá. É para quem gosta de esportes radicais, né Exato, Gustavo? Exatamente. Ok, e agora para onde a gente vai? Agora a gente vai começar <risos> a nossa pista de caminhada. Olha, é, vamos lá então conhecer a, a, a pista, de pista de caminhada. Aqui no Vila Aventura como eu tava comentando, a gente tem bastante pé de buchá. Tem mais de dois mil pé de buchazeiro, né, que é uma fruta nativa aqui da região proporciona vários benefícios para a saúde também. Essa época do ano e quando vocês vierem para cá ainda vai ter, vai, vai ter butiá, né? Então vai ser um prazer ofertar até para aqueles que não são daqui de perto conhecerem a fruta também. Se quiser fumar ali. Que ó, legal! Vamos Aqui no filmar. chão já tem um, uma prévia dos butiazeres. Isso aí, olha só os butiá. Aqui só, ó, aqui só um, alguns deles. Que Tinha para quem não conhece muito boa, bem docinha. Né? A gente faz outras frutas aqui, até para as nossas sobremesas. Suco de butiá a gente fez esse final de semana. Que legal! Cheesecake de butchá a gente andou fazendo. Então a gente utiliza o que nós temos aqui. Que legal! Para fazer também parte da nossa gastronomia. Que né? bacana! A gente fez um molhinho de buchá, então a gente acaba usando não só o buchá, mas o tomate. Agora a gente está com uma plantação de tomates Olha aqui que, na estrutura. Que bacana! Também. Já usa tudo daqui e é orgânico, né? Orgânico, totalmente Sim. orgânico. Viu só? Uhum. Às vezes tem pessoas que perguntam assim, porque eu, eu dou muita dica né, sobre alimentação mais orgânica, mais claro. simples do plantar, o quanto é importante isso. Verdade. Até para a gente fazer a conexão com os nossos irmãos estelares. Verdade. É, com, os, com os mestres ascensos, com a espiritualidade e também para que faça melhor, faça bem para nossa saúde, né gente? Claro. E eu vou mostrar aqui para vocês o quantos os butiás tem no chão, olha só. É carregadinho, quantos mil? Dois mil tem butiás? mais de dois mil pés de butiazeiros aqui ó. Olha estrutura só estrutura do hotel. Que bacana! E por ir, realmente, tem que fazer mousse é, de butiá, A gente acaba fazendo. Fazer suco vários, de butiá, Vários <risos> itens atrativos para a nossa gastronomia, né? Usando o que a gente tem de melhor na casa também. Isso aí, né? que legal. Cachaça de butiá também é um produto que agora a gente está planejando fazer a venda do, ah, dos, das garrafinhas de cachaça de butiá. Diz que é muito bom para quem sim, gosta e aprecia, né? Sim, então a gente está planejando já a nossa garrafinha para dar até como uma lembrança. Para os hóspedes que vêm aqui, a gente nem fazer essa cobrança do mimo, né? Sim. Então na saída do hóspede sim. ali ou do dia, né? Se estiverem passando Sim. somente o dia, a gente tem uma, como uma característica nossa um produto relacionado a essa fruta típica da, da região aqui. Que legal! E agora para onde é que a gente vai? Vamos pra fazer lá? A trilha? Vamos. Pode ser? Claro. <risos> Vamos lá. Vamos continuar fazendo a trilha é aqui. Que a trilha, acho que vai valer bastante a pena. Muito, muito, muito. E a gente vai vai mostrando aqui para vocês. Vão colocando as suas perguntas, se vocês tiverem Isso, dúvida, principalmente o a... pessoal que tá vindo para cá no dia 3, 4 e 5 de abril, é que está vendo esse ao vivo agora nesse momento, tirem essas dúvidas, perguntem porque a hora agora é, agora é a hora. Até porque se eu não souber, o Gustavo tá aqui para me ajudar. Exatamente. Ele vai conseguir, prazer. ele vai conseguir ajudar a tirar todas as dúvidas de vocês. E então, o que, que você tem para falar hoje... dessa dessa dessa dessa trilha aqui para gente, Gustavo? Olha, uh, hoje nós temos como área uh, do Eco Resort Vila Aventura são 22 hectares e, num ah, geral, o é. terreno são 82, Sim. né? 82 Legal. hectares. Como eu falei, essa pista de caminhada ela tem um trajeto de 1.200 uh, metros uh -huh. e a gente até 2013 nós tínhamos um mini zoológico, onde eu vou mostrar para vocês onde eram os viveiros. Isso. Tínhamos arara, tucano, macaquinhos. Conheci. É, conheceu. Uhum. E por conta da vinda da seleção do, do Equador, a gente teve que reduzir esse custo com a alimentação dos animais, né? até para eles ficarem melhores, preservados e cuidados. Uhum. Já que a gente estava com outro foco, naquele momento a gente doou para o Zoológico de Sapucaia. Porém, a gente vai passar Elias pelo viveiro onde eles ficavam, né? Tu sabe que esses dias eu fiquei sabendo através de uma amiga, porque tem, sabe o que, que acontece? Às vezes tem muito boato, né? Às vezes ah, e as pessoas acham que no zoológico às vezes, os animais não são bem tratados e tal. E aí, eu conversando com ela, ela disse para mim: ela Michelle, os animais no zoológico de Sapucaia estão super bem tratados.' Sim e muitas pessoas diziam que não que não estavam sendo e hum. aí eu digo assim nossa que coisa boa fiquei muito feliz é, de saber que os animais estão sendo... sendo bem tratados no zoológico né e lá eles têm toda assistência até porque muitos animais eles são recolhidos de maus tratos né Exato. de pessoas às vezes que pedem que pegam o bichinho porque tem aquele apego de querer ter, mas não sabe como cuidar. É, e são animais silvestres, né? São o que... habitat dele, né? Exatamente. Aqui nós temos também, nessa floresta, vários bugios. A gente tem o Jorge Aragão, que eu posso até citar o um nome, que legal. porque ele é o nosso hóspede mais assíduo aqui. Querido. Às vezes quando tem coffee break aqui na sacada do mato, ele tá por perto, a gente tem que estar tá vigiando para ele não comer um sanduichinho de alguém. Né? Mas o Jorge Aragão é super receptivo, Querido. faz pose para fotos. É, a gente até não costuma alimentar porque para deixar ele no ambiente dele que ele vai caçar o próprio alimento. Então, se claro. a gente passa a dar o alimento, ele vem, Sim. ele fica mais próximo do ser humano, que não é bom para o habitat do, do bugio, né? Uhum. Mas o Jorge Aragão, como eu, como eu comentei, ele é bem receptivo. Aqui? Né? Isso. E daí Olha tem só. a família também. Então, aqui nessa mata, principalmente no verão, a gente vê bastante bugio. Ó, vou virar a câmera né? para vocês verem o que, que é a mata. Olha só, aqui começa é bem aquela parte que eu comentei para vocês, bem árvore mesmo. Tu não consegue imaginar que tem essa pista de caminhada com um contato tão próximo da natureza. Né? Que e legal. às vezes a gente faz um minutinho de silêncio aqui, tu escuta do barulho de água, dos pássaros, dos grilos. Né? Então a conexão realmente com a mãe Gaia, com a mãe Gaia é sensacional. Oh, sim, e a Mangai né? agradece quando a gente trata ela com todo amor e carinho, é. né? Gratidão, gratidão, gratidão Verdade. imensa por estar aqui fazendo esse passeio contigo. <risos> gratidão. <risos> muito também. gostoso, muito bom. É um prazer recebê-los, né? Eu não posso falar recebê-los porque a gente tá com os internautas sim, aí. É a minha primeira participação num vídeo ao vivo, gente. Que legal. <risos> então é o maior prazer mesmo, assim, né? Estar recebendo vocês e tendo a oportunidade de contar um pouco mais a história do Vila Aventura. Quero ouvir dúvidas. Isso aí. É, Mande suas acho que... dúvidas aí um pouco. Que eu, o máximo que eu possa ajudá-los vai ser um prazer. Que legal. É? Vamos sim, pessoal. Se inscrevam. É, hoje eu coloquei lá no site que as inscrições estão abertas até o dia 10, ou seja, até hoje. Mas eu acredito que a gente vai estender um pouco mais, justamente porque a gente está conversando aqui com, com o Gustavo e a equipe também do Vila Aventura, estruturando tudo com muito cuidado, dedicação e muito amor, especialmente para vocês. Muito carinho. Muito carinho, muito carinho. Nossa, quando quando eu, eu te comentei, né, Gustavo, quando eu, quando, quando eu tive a luz de fazer a Conexão Gaia, aqui no Vila Aventura, foi algo surpreendente, eu chego a me arrepiar, por quê? Eu recém tinha acabado de, ter uma de receber a canalização de Gaia, que vai ser aqui que nós vamos falar sobre ela. É uma mensagem muito importante e, e de, uma, de uma amorosidade muito grande também. E aí no meu primeiro ao vivo, sabe quando é que foi meu primeiro ao vivo? Foi lá por meados de junho meu primeiro ao vivo, é, eu gaguejava, não estava muito à vontade, mas eu precisava fazer, porque o YouTube diz pra gente fazer, certo. né? E aí errava, às vezes, alguma, alguma palavra, alguma informação, mas enfim, tudo deu certo no final. E muitas pessoas começaram a pedir um encontro, um encontro, um encontro, queriam um encontro, um curso, onde aquecer é é é e tal, eu digo, gente... As Onde pessoas estão pedindo o um encontro, o que, que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer. Conversei com o Toninho, muitas pessoas conhecem já o Toninho. né? E o Toninho disse, Michelle, eu não tenho condições de receber todas essas pessoas aqui. E foi indo, foi indo, foi indo, foi, indo, foi passando. E eu conectando com o meu subconsciente, fazendo as minhas perguntas e tal. E aí, de repente, eu acordo num um dia de manhã e aparece o nome Vila Aventura eu digo Vila Aventura, eu digo, nossa. Eu já tinha escutado falar alguma vez. Não, eu já tinha vindo. Eu já tinha vindo. Várias vezes, ah, eu já conhecia o Vila Aventura. Ah, e eu digo assim, nossa, o Vila Aventura seria o lugar perfeito para fazer a Conexão Gaia. Na época eu não tinha nem nome, só sabia que era um encontro. E aí a Adriana uh, me convidou para vir aqui, conhecer o espaço que eu já conhecia, mas ela ela me convidou para ver e para dizer o quanto eles... Podiam me ajudar a fazer esse encontro. Então, gente, aqui tem um time de operação. E quando eu vim conversar com a Adriana é, nesse dia, ela me disse que só tinha a data disponível do dia 4 de quase de 2020. E quando eu olhei aquela data, eu digo assim: gente, conexão total. Sincronicidade total. Então eu digo assim: bom, é perfeito, é perfeita essa data. E aí nós começamos a organizar juntos. O Léo e a Ângela, que são meus amigos de muitos, muitos, muitos anos de muitos e muitos anos queridos que me ajudaram no começo da conversa se... Valta marcel villari hoje e a isadora clã e outros elementos surpresas a gente vai ter também uma pessoa muito especial que vai estar aqui está chegando é, para para conexão gaia vocês vão gostar dele é, no final de semana a gente vai fazer um ao vivo nas instalações do Projeto Patriarca aqui em Porto Alegre, se eu não me engano vai ser nesse próximo sábado ou domingo. A qualquer momento a gente vai fazer um ao vivo lá e aí vocês vão saber de quem eu estou falando. Surpresa! <risos> Surpresa! Uau! Que caminhadinha! É, maravilhosa! Pesadinha. Estamos na última lombada agora. Isso aí! Aí vocês vão ver o gran finale dessa caminhada. Isso aí eu prefiro nem comentar para vocês, só as imagens dirão. <risos> ai ah, que coisa boa então aqui a gente já tá tendo mais ou menos um uma prévia um spoiler vamos é. dizer assim do que é que vai verdade. ser a conexão Gaia fora é tudo que vocês todas as vivências que nós vamos ter aqui porque primeiro vou contando um pouquinho enquanto a gente vai fazendo essa caminhada como é que vai ser sexta-feira vocês já sabem né que nós vamos esperar vocês com elementos surpresas, a fogueira sagrada, o luau. E no sábado nós vamos ter aula completa de yoga. Vamos trabalhar a criança interior, cura da criança interior. Depois nós vamos fazer as vivências de conexão com a alma através dos aromas. Vamos trabalhar as nossas sombras para iluminação. Depois é, nós vamos ter outros elementos surpresas que eu não posso contar agora porque ainda é surpresas mas provavelmente a gente vai ter acesso a elementos de muita conexão que vocês vão se surpreender e aqui a gente tá chegando no final da nossa pista olha só gente um pequeno presente que seria essa figueira vou ver aqui <risos> para vocês olha só que lindo ah, eu amo figueira. É, essa figueira aqui é a nossa figueira casamentoira. A gente costuma receber Querida. muitos casamentos. E é o ponto principal, assim, durante a é visita dos noivos, a gente tem algumas opções para sugerir. E essa figueira ela ganha sem muito esforço, né? Ah, vai ser aqui. Que legal. Então tem fotos no nosso site, vocês quiserem dar uma olhada dos últimos casamentos, no Instagram do hotel também. Que legal. O Olha último que lindo. foi agora mês passado. Quantos seres de luz moram aqui? <risos> Alguns. Olha só que linda. E já tem, eu já estou pensando aqui, nós vamos ter uma dinâmica aqui na figueira. <risos> ah, vamos! Já sei até qual é. Que então maravilha. todos esses espaços que a gente está conhecendo aqui, todos eles nós teremos uma dinâmica e tudo é em relação à conexão com a alma corpo e planeta e agora vou virar de novo para vocês conhecerem um pouquinho mais esse lugar lindo aqui nós temos o prédio áfrica em frente Opa, e o prédio tá áfrica virando. ele foi inspirado justamente num prédio da África inclusive uma bacana. curiosidade do hotel também é que nos anos de entre 2000 e 2003 o proprietário seu Samuel ele viajou por diversos lugares do mundo então desde o nome Vila Aventura é um ele pegou de dois eco que ele visitou em Portugal: Porto Ventura e, Madeira, e Vila Madeira. Vila Madeira. Então, ele já, de 2000 a 2013, ele fez uma junção de todas as viagens. A gruta que a gente vai conhecer é inspirada numa caverna da Disney também. Olha que legal, Então, cada ponto tem uma curiosidade. Ele diz assim que ele é um copião mesmo, né? Ele foi nos lugares... Nada e... se cria, tudo se copia, Exatamente! Né? <risos> daí, graças a Deus que ele copiou uma coisa tão bonita assim, né? Olha só, eu acho que o pessoal tá trabalhando ali, tem muito barulho, a gente não vai entrar. Mas aqui é mais um salão África, né? Isso, aqui No meio da natureza, que umas 200 comporta... pessoas também. Né? Isso. Um pouco maior, né? Aham, uh -huh. é, tem bastante barulho ali. Depois é... Mas no dia vocês vão conhecer. Aqui nós Esse temos é quatro importante. suítes, né? Essas suítes são as mais próximas do lago, que eu também vou estar mostrando para vocês. Sabe o que, que é legal, Gustavo? É porque eu fiz os trailers... Opa, deixa eu virar aqui. Ele está meio teimoso, essa telinha. Sabe o que, que é legal? É que o pessoal já conhece o trailer ah, né? da Conexão Gaia. E aí hoje... Aquela, é... né? E aí hoje é... vocês estão conhecendo mais a fundo aqui a... O Vila Aventura. Então isso aqui é bacana. Então olha só, olha só que amor as cabanas. Aqui elas tem o diferencial, a sacada delas dá pro lago direto, né? Pode ah, estacionar o carro legal. na porta do apartamento também, isso é um diferencial bem bacana. Algumas Esse aqui vezes. não pegou chave, né? Não gente... peguei a chave, infelizmente. Tá, não tem problema. Mas tem fotos também no Instagram e no, no ah, site, sim, né? sim, Essa é sim. Essa 301 aqui, o diferencial dela é hidromassagem que tem dentro do Opa! apartamento. Né, então tem um hidromassagem normalmente é vendida para núpcias também e tal que legal então assim ó vocês já ah. sabem quem quiser fazer o casamento aqui no vila aventura quem sabe não vai sair casal é. <risos> da conexão Gaia. tudo Verdade. pode acontecer é. né gente Eu não posso nem nem nem falar mas assim ó na realidade a proposta é conexão com a natureza o contato com a alma corpo e planeta mas o universo, ele é muito sábio, é a inteligência criadora que existe em cada uma, em cada um de nós, sabe o que é melhor para nossas vidas e sabe o que é melhor para todos. Verdade. Então, deixa, né? Deixa o universo mexer os pauzinhos e ele fazer a obra. Aqui, Aqui eu vou mostrar para vocês a esquerda o nosso lago. Lago perfeito também que eles Ai, gostam que bacana, ou só, só curtir esse ventinho né Sim, <risos> só olha curtir só essa lago. estrutura ele tem um outro lado do lago também esse aqui é só um dos lados né que é bacana maior, é um pouco maior olha que só esse. esse aqui mostra no trailer ó porque ali é a e cabana beleza. lá é a sacada que a gente viu à frente dos quartos e aqui é o lago onde pode se pescar e aqui à direita a gente tem as sacadas da pousada, que aquele prédio que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Ah, então aqui nós temos outros 24 apartamentos que ficam à disposição também. Que legal! Olha só, agora vamos. Isso, vamos por aqui agora. Para vocês conhecerem. Deixa eu virando a câmera aqui, que aí a gente vai conversando com o pessoal. Gente, vão colocando as suas perguntas, as suas dúvidas. É. Esse, vídeo, esse ao vivo vai ficar gravado, então a gente sabe que esse horário muitas pessoas estão trabalhando, então nem todo mundo pode assistir até o fim, e é, isso é super compreensivo, mas esse vídeo vai ficar então gravado para vocês é, assistirem depois, deixem os seus likes para que essa live ela chegue para mais pessoas, esse ao vivo, e eu tenho um recado também para dar para vocês, como a gente está fazendo esse ao vivo hoje esse vai ser o vídeo de terça-feira. Porque nós já estamos antecipando ele com esse ao vivo que a gente está fazendo aqui. O que, que a gente vai agora mostrar? Agora pro eu pessoal? vou mostrar para o pessoal aqui a, a recepção da pousada e depois Opa. o prédio do evento. Aqui. Recepção da pousada. E é o quarto apartamento era a casa da família, até os anos 2000. Ah, então, que legal! isso aqui era o um cantinho da família, por isso que eu acho ah, que você podia ter um lugar muito familiar, né? É um sonho muito peculiar do nosso diretor, o Sr. Samuel, ele uh -huh. vive isso aqui, ele mora aqui dentro, justamente por isso, ele tem esse carinho com a estrutura, né? Claro! Com então, a recepção, mesa da família, até o quarto apartamento era, era a casa, né? Que legal! Então, tem um... Esse aqui é um ambiente muito gostoso, um ambiente muito aconchegante aqui do Vila Aventura. E lá em cima ficam os quartos. Aqui tem uma lareira para o inverno. Para quem vive aqui no sul sabe que a lareira é uma é um dos, dos, das ferramentas indispensáveis. Olha só que é amor. Lareira, fogão a lenha. Uma Isso, boa feijoada em Mocotó. É, vou mostrar pra vocês aqui embaixo, daí o de mata. Ali. Vamos ali então agora mostrar aqui. Vocês viram, gente, quando a gente fala que esse é um lugar multifuncional com natureza preservada, agora vocês estão conhecendo tudo o que tem aqui no Vila Aventura. Onde é que é, Samuel? Ah, eu é, é estou com o nome é... Samuel. Ele tá aqui, é, Gustavo. aqui embaixo, descendo. Aqui Olha nós temos só. espaço Kids, aqui uma casinha para as crianças de 0 que a 5, legal. uma brinquedoteca, né? Aham. Uh -huh. Ótimo, aqui agora a gente vai descendo aqui. Mata onde serão as salas. Isso, aqui nós vamos ter algumas atividades também com vocês e são ambientes... Olha, chimarródromo. Uma rodinha também. Uma linha, fazer gente, um ótimo, perfeito. É. Gente, assim, ó, aqui no sul a gente tem o, o. Nós temos um hábito que todo mundo sabe que é o tal do chimarrão. E olha só o que, que o Vila Aventura preparou: um espaço para os chimarreiros. É. Então, olha só. Uma rodinha de conversa. <risos> né? Aqui se faz as rodas de conversa. E não podia faltar esse Chimarródromo é aqui no Vila Aventura. É o Samuel ele pensou em tudo, né? Pensou em cada cantinho, bah, com muito carinho, legal. né? E ele vive isso até hoje, né? Até ele mora aqui, ó. Num desses apartamentos que tem nesse corredor Parece. abaixo, aqui, ó, aqui abaixo, tem uma portinha ali. O seu Samuel ele mora em um dos apartamentos que ele vive aqui, né? Ele, que legal. Ah, tem que morar tá aqui, muito né? muito presente, é. Tem que, no que morar, tem que morar. Inclusive, claro. a gente tá fazendo também o um projeto com Vila Aventura Condomínio. Né? Olha então, só. Vai ser lançado agora até o final de março o projeto do Vila Aventura Condomínio. Tem, se vocês quiserem maiores informações, é condomínio.vilaventura.com.br. É só mandar um e-mail lá e tem no site também algumas, uh, algumas uh, informações. Informações, exato. Obrigado. Que legal. Gente, eu quero morar no Vila Aventura. É, <risos> será possível? <risos> será possível. O que, que vocês acham? Que a, a partir de 2022 <risos> já teremos terrenos, né? Ah. Teremos ter que legal! Maravilha. Que bacana! Muito bom. Imagina a conexão Gaia uma vez por mês aqui, vá? Eu que quero. <risos> Nós Eu gostaríamos também. Muito, muito, é. essa vamos, parceria. Isso aí, vamos vamos, vamos deixar para o universo, vamos ver o que que verdade. ele vai nos ver o que que ele vai uh, reservar para gente, né, verdade, Gustavo? Verdade. Porque tem coisas que não estão nas nossas mãos. E Deus sabe o que é melhor para todos nós, né? Verdade. E se for para si, será? Muito tranquilo. Olha só que legal essas instalações aqui também, que, são, que o Gustavo vai. Um... Que ah, ok, Dá. gente. Mas eu, pego, eu posso pegar uma chave. Não, Você... é até, é até voltar. Uhum, tranquilo. Peço desculpa pela... Não, tá tudo bem. Vamos então para o próximo. Cara, fechado o prédio. Não tem problema. Vamos lá. Ah, daí então. fica um cantinho de surpresa. Depois, Isso aí, <risos> não precisamos surpresa, mostrar tudo, né? Exatamente. Agora, qual é o próximo passo? Agora acho que a gente sobe para a recepção principal, né? Não. E daí, aí? aí? Finaliza o teu vídeo na gruta. Ah. É verdade, né? Antes de qualquer coisa. <risos> Agora, Vamos conhecer a gruta, gente. É a gruta. Vamos lá então. Vamos, Vamos lá conhecer a gruta. Vamos. Eu sempre digo, não dá pra vir no Vila Aventura sem conhecer não. a gruta. Tem pessoas que cometem esse pequeno erro. Não. Né? É porque não. elas não sabem, ou talvez porque venha é... muito rápido. É verdade. Porque eu acho que se você tem a oportunidade de apreciar a gruta. Verdade. Nossa, é. Verdade. Não pode um vir pro. Uh -huh. Não pode vir pro Vila Aventura e não apreciar a gruta. É verdade. Eu. Desde a primeira vez que eu vim. Um dos eventos aqui no, no, aqui na, no Vila Aventura que eu vim. Eu vim. É, na época, quando eu trabalhava na Dell Computadores do Brasil, que foi uma das multinacionais que eu trabalhei, que é uma das empresas do meu coração. Um por aqui. Olha. Ah, é por aqui? Pode ser por aqui também. Então, foi através dela que eu conheci o Vila Aventura. Nós fizemos uma dinâmica aqui. Por quê? A gente sabe que é, trabalhando na 3D, com multinacional, com clientes, metas, enfim, e isso acontece com muitas pessoas, a gente precisava de momento para relaxar. Então a empresa pensava muito nisso. E não só... Essa empresa, como muitas pessoas também, como muitas empresas também pensam nisso, né? Isso. E aqui é. tem muitas parcerias, né? Nós temos né? um foco empresarial nesse sentido que a gente chama de TEAL. Se é treinamento experiencial ao ar livre. Então legal. a proposta conforme a adequação, uh, treinamentos de equipe, fortalecimento de grupo, gestão, líderes. Então a gente tem atividade, por exemplo, carrinho de lomba, onde o pessoal monta seu próprio carrinho de lomba. Tem um trabalhador, um funcionário do hotel que faz o papel, se caracteriza como o comprador do carrinho de lomba. Então uma série de fatos assim que vai ser analisado a tua recepção. São feitos quatro grupos, então são quatro compradores. Então vão ter que ser feitos quatro carrinhos de lomba. Tem toda a produção, a execução... A a venda do carrinho e essa atividade, por exemplo, ela finaliza com a corrida, tudo é cronometrado e depois no final tem o processamento da atividade com o tempo do carrinho, como é que foi o atendimento, a recepção, todos os cuidados para se, uh, se afinar num contexto geral do, do, do que, que o pessoal levou daquela atividade, não só a brincadeira. Então a gente usa bastante o teal como ferramenta para trabalho aqui também. Que é que treinamento legal. experiencial ao ar livre. Muito bom. E agora, olha só, eu vou mostrar uma parte, uma das partes principais que vocês assistem também nos trailers. Olha só é que verdade. legal. Aqui é a é passarela? É a passarela da piscina. Passarela aqui da piscina. É onde olha A gente que chega so... também lá na gruta. Tchau, tchau, tchau. No final dessa passarela <risos> vocês já sabem que é a gruta, então fica a dica. Ah, o pessoal <risos> é? vai conhecer a gruta. E na gruta, nós teremos uma meditação e agora eu vou falar mais, porque chegando lá na gruta, é que vocês é, vão entender o que, que o portal Stargate tem a ver com a conexão GAI. E esse é um assunto muito sério e um assunto de muita importância para todos nós e eu acho que é fundamental a gente usar esse momento para acessar esse grande portal que está aberto para todas as pessoas que, que, que, querem, que querem acessar. E lá você é, consegue conectar, trazer também curas, é, curas energéticas, enfim. E nós estamos chegando, hum. tchê, tchê, tchê, tchê. Pert... chegando perto da gruta. É, pertinho da gruta aqui também nós temos as salas de terapias, do spa, né? Então fica um ambiente ah, muito legal. próximo do outro, né? Muito convidativo, assim, tudo. Que legal, olha só! Gente, vão deixando seus comentários depois da, da, da live aqui também. Deixem seus likes, compartilhem essa live com as pessoas que vocês querem que estejam com vocês, principalmente as pessoas que vão estar na Conexão Gaia, vocês compartilhem, ah, eu quero convidar um amigo, eu quero convidar a tia, a irmã, a mãe, é o pai, enfim, convidem. É, compartilhem esse vídeo para que as pessoas conheçam também um pouco do espaço que nós vamos é, apreciar nos dias. 3, 4 e 5 de abril. Verdade. Então aqui Vamos... a gente está chegando na porta da piscina térmica. Vamos lá. Tá Se chegando prepara. mais um pouquinho? Pode ser por Aqui. Aí. Tchau, tchau, tchau, tchau. Vamos ver aqui. Olha Vamos só lá, que já ambiente tá agradável. A ficar quente. Ela <risos> fica sempre esse pessoal, em torno de 30 a 35 graus, conforme a temperatura da rua. Isso. Né? Então ela está sempre aquecida. E olha só o que, que acontece. Nós faremos a meditação no período. Aqui, estamos de volta. Voltamos. Gente! Não tem sinal na gruta. Faz algum sentido, faz algum, pouco sentido. Então, a gruta vai ficar é, esse gostinho só para quem vai estar aqui com a gente. Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar a gruta para vocês. Vocês podem acessar fotos também no Instagram do hotel, Isso. temos foto da gruta no site oficial do hotel também, vilaventura.com.br Ali e no próprio Google também, se vocês botarem Vila Aventura, a primeira foto que aparece é da Gruta. É, a Gruta ela é muito, vamos dizer assim, requisitada e muito famosa aqui na Vila Aventura. Verdade. Ventura, né? É próximo, semelhante a ela, a gente tem uma em São Paulo somente. Que é, legal. Só no Estado de São Paulo. E o projeto, dela, o projeto dela é aquele que você falou, que o, que Isso, o seu Samuel... Ele viajou ele... por diversos países e quando ele foi visitar a Disney, ele viu uma gruta semelhante e daí ele conseguiu o contato do arquiteto para trazer esse trabalho bem feito para cá. Então ela parece uma caverna e quanto mais o tempo passa, mais aspecto de realista ela é. né Tem é. estalactites, tem tem todo um projeto de caverna mesmo. né Nas que fotos legal. vocês vão poder acompanhar melhor. E, e pra... ao vivo. E ao vivo. Então, para quem vai estar aqui na Conexão Gaia, é... no sábado à noite será a meditação na gruta. Vocês viram como é que é um pouquinho só da gruta, mas infelizmente lá não tem sinal, então não tem como a gente mostrar aqui para vocês. O pessoal já está che... tá entrando, já no site, vendo. Então inscrevam se porque no sábado à noite a gente vai fazer a meditação do portal Stargate dentro da gruta. Então, eu já acessei o portal Stargate e a gente, nossa, e ele está aberto para quem quiser acessar. Nós vamos ter terapeutas que vão auxiliar nesse processo. Então, vem para cá com a gente porque vai ser algo assim, olha, incrível, indescritível essa jornada de três dias aqui no Vila Ventura Eco é. Resort, em a Mão, no Rio Grande do Sul, na Conexão Gaia. Maiores informações, www.conexãogaia.com.br Fazer a inscrição? Como é que eu faço a inscrição, Michelle? Entre em contato direto no meu WhatsApp, 51 981570010 Se você tiver qualquer dificuldade, lá no site, você também vai encontrar o formulário para você fazer a sua inscrição para estar aqui com a gente nos dias 3, 4 e 5 de abril. Então, corre lá, faz a sua inscrição. Qualquer dificuldade, entre em contato aqui com a Michelle, que a gente resolve para você. Como eu falei para vocês, é, às vezes o site que está a plataforma da Conexão Gaia, ele é um site que ele não está preparado para ter muitos acessos. Então, o que, que ele faz? Ele, às vezes, derruba alguns acessos. Então, para evitar isso, por favor, entre em contato pelo WhatsApp 51981570010. Vai estar tá aqui na descrição desse ao vivo para vocês para que eu possa ajudar todos vocês a chegar aqui com a gente aqui no Vila Aventura, no dia 3 e ficar conosco até o dia 5. Em nome do Vila Aventura, desculpa, Sim. eu também reforço para convidá-los a estarem aqui. A gente está preparando tudo com muito carinho para recebê-los. E isso. com certeza será uma experiência memorável. Vai ser. E com tu certeza. vai estar com a gente, com né? Com certeza, pessoal? pertinho. Vou participar do evento. Que legal, é muito, é maravilhoso. Então, de horas e nós vamos ainda continuar tendo atividades da Conexão Gaia, mas aí vai ser mais um ambiente livre até às 18 horas. E para o caso daqueles que pegarem voos também, chegarem no aeroporto às 10, 9 horas da manhã, venham para cá, serão bem recebidos, uh, a gente tem o guarda-volumes onde vocês poderão Ai, deixar bom. as coisas, então não é o caso de chegar às 14 se for o caso de vocês chegarem em Porto Alegre, estão vindo de outro estado e já quererem vir ir para o Vila, serão recebidos de manhã já também. Ai, Sem que problemas. que ótima notícia. Tá Mas... bom? Sem problemas nenhum, Ai, as gratidão, portas estão querido. abertas. O bom, se for o caso, e vocês se anteciparem, é já reservar seu almoço. Se for o caso, para nós é muito importante com relação à alimentação, que se antecipe. ó, Meu voo está marcado para chegar às 10 em Porto Alegre. Venham para cá, almocem conosco. Se for Isso. o caso, chegar um pouco mais cedo, tomem café da manhã também. O importante é só sinalizar antes a reserva, né? Mas será com certeza um prazer recebê-los desde de manhã cedo já. Que legal, tá bom? que Precisa legal. Precisa ser às 14, pode ser antes. Que legal. Gratidão, Gustavo, nada, por Nada, Eu que agradeço, eu que agradeço. <risos> gratidão estar em contato com vocês. Gente, combinado então, tá 3, 4 e 5 de abril, aqui no Vila Ventura Eco Resort Conexão Gaia. Será um prazer Beijo receber. no coração tchau, tchau. de cada um de Até vocês. Logo nos encontramos nos próximos vídeos. Então, hoje às 19 horas não tem vídeo no canal, desculpa, às 21 será esse ao vivo hoje para vocês. Quinta-feira nós teremos Carles Torá. Esse é o último recado que eu preciso dar para vocês. O Carlos Torá, ele é um espanhol, ele de Barcelona, que ele é gemólogo e pesquisador. Ele viveu durante algum tempo na Antártida e estudou o cubo na Antártida e ele teve acesso a seres da quinta dimensão e ele vai estar tá na nossa próxima live, na quinta-feira, contando sobre essa experiência e os outros experimentos que ele está fazendo através dos minerais. Então, fiquem ligados porque a live da próxima quinta-feira vai estar tá mega, mais do que especial, porque além de nós estarmos unindo egrégoras aqui no Brasil, SOS por Gaia, Centro de Estudo Fênix, é, Projeto Patriarca, entre outros trabalhadores da luz que, que estão conectados com a gente, a gente agora está unindo egrégoras do mundo todo. Então, carlos tourá vai estar com a gente e também Cláudia rodrigues que trabalha com é, mesa radiônica a cláudia é de portugal e o carles é da espanha então olha só o quanto a gente vem crescendo e o quanto uh, essa união de egrégoras está fazendo toda a diferença com a gente e mais adiante nós temos outras surpresas verdade né? que a verdade. gente está preparando com certeza. então assim olha não percam ficam ligados e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho, na opção de todas, que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curtam, Verdade. compartilhem, comentem, ajudem a nossa comunidade, deixando seu comentário ou sua sugestão, porque é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Combinado? Verdade. Tchau, pessoal. Beijo até no logo. coração e até breve. Valeu.